Um aqui. bicho feio é Ah, sai daqui. Você tá louco? Oxe! Oh, Porque okay, agora eu vou dizer que boneco né, foi o ex que me parecer. Você não olha pra sua cara, parece que tem medo de mim lá. Quando melhor que você. Você não é nada. Olha só o velho que tá aqui, que joga. Eu sou o ex de nada. No mato que me liga, tudo é inanimado um mesmo. Você assim, um animal humano, um mato não dança Ó oh, você é, você não é legal, você é uma demônica, olha o que você fala, o que se fala Eu uso, muito bem, que fiz quer no meu canal, sem rimar aqui Eu não sou o melhor, eu sou o mas sou melhor que você e você não é de nada, você eu, eu sou uma fita que não dá pra interagir com quase nada Vai matar? Toma! Mas, gente, esse foi o rap. Espero que vocês tenham gostado. Sempre foi meio zoado, mas... Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, então, tchau. Fui!